Olha, esse é o Fredinho Ele tá me dando os parabéns ó. <risos> Cortei os cabelos desse cara Olha que bonitinho Fredinho, dá tchau ali na câmera Tchau Levanta a patinha Levanta a patinha, dá tchau Dá tchau, rapaz Olha só, ele tá me dando um feliz aniversário Então, Fredinho já tem 10 anos né? Não mostra a língua na televisão Olha lá que bonitinho Isso, olha aqui, ó Olha aqui, olha aqui, tchau, fala tchau, Alfredão. É